Senhor, sei que estará aqui. Eu não quero viver de qualquer jeito Pro meu Senhor vou me entregar Não vou voltar Pra esse mundo não vou me jogar Nos braços do Pai é pé. Não, não vou Pra esse mundo não vou me jogar No braço do Pai eterno Eu não quero viver de qualquer jeito Pro meu Senhor vou me entregar Não vou voltar Pra esse mundo No braço do Pai Eterno Não vou voltar Pra esse mundo não Vou me jogar No braço do Pai Eterno